Olá, galerinha, eu sou o Pangarezinho do like Deixa o like nesse vídeo aí, anda logo Deixa o like já, deixa o like já Já mandou pra pô, mas é um amigo? Então eu vou embora, o, o gordão pode vir cá oh, Toda vez que esse Pangarezinho aparece aqui Que é o Pangarezinho do like Vocês tem que deixar o like no vídeo, mano Então ó deixa o like aqui porque o pangaré do like tá aparecendo E o pangaré do like é bonitinho e tá pedindo like yeah! É o seguinte, pra quem não sabe, existe um site chamado meio que Deep Web E imagina que existe tipo a Deep Web dos Youtubers, mano Só que dessa vez não é um youtuber normal A Deep Web do vídeo que eu vou mostrar pra vocês é a Deep Web do A Mine. É... <risos> mano, depois de eu fazer esse vídeo aqui, provavelmente eu devo parar de conversar comigo Então, por favor, pega esse vídeo e para pro máximo de pessoas possíveis Mas antes de começar, já deixa o likezão nesse vídeo aqui, se inscreve no canal o Meu Discord vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês entrarem, acessarem E acesse lá, porque o Cleitinho está inspirando, por você. Então acesse, mano, meu Discord e meu Instagram também. Fechou? Pra quem não sabe, o e meu amiguinho Léo, fez um vídeo mostrando o rosto, né? E agora que ele fez um vídeo mostrando o rosto, eu posso mostrar certas peculiaridades pra vocês. Vocês podem ver que o rosto do, do, do e virou até tipo thumbnail, né? E eu gosto de fazer vídeo reagindo. Porque o nosso foco não é ver o vídeo do e e sim ver o vídeo do canal Saboreando. Poxa, você não conhece o canal Saboreando? Para, mano. Não. O Cleitinho, cola aqui que eles não conhecem o Canal do Saboreano, velho Meu Deus do céu, eu não estou estendendo Como que eles não conhecem Deep Web do e A Deep Web do e Basicamente esse aqui é o canal Saboreano, velho Já tinha foto dele espalhada aqui para esse canal É Esse canal Saboreano aqui é o canal do pai do Léo do <risos> Então, tipo assim, tudo que você quer dizer de making of, tu vai ver aqui, tá ligado? Tipo, deixa eu ver um vídeo bem legal. Olha aqui, ó. Esse aqui é um vídeo bom, hein? Olha só. Olha bem ao fundo, arroba A-Mine. Hum, vamos ver esse vídeo. Esse vídeo deve ser um vídeo muito interessante. Provavelmente ele deve estar tá usando o cheat no jogo quadrado, né? Olha só, já começa com uma música muito de ação, mano. Meu Deus, eu, eu, já começa já com uma música muito de ação, velho. Meu Deus, eu tô até quase aprismado pra me ver. Mano, não, não, não. Caraca, esse é muito pesado pra vocês verem, velho. Caraca. Eu não sei como é que o um vídeo desse não foi deletado ainda pelo YouTube Mano, olha que hipoteca Olha pra você ver, mano O famoso super leozão ali de fundo Ou super cholão, Da forma que vocês quiserem chamar Usando criativo, mano Ah não, velho Olha a cena de PVP que tá acontecendo ali no fundo Eu já tô conseguindo ver a atenção pelos olhos, velho É porque eu aprendi com o Metaforano São anos do Metaforano Aí eu aprendi, tipo, não precisa nem ver o rosto direito Eu vi ali que parece que tá rolando um PVP Uma cena de ação Aqueles monitores ali estão sendo utilizados Pra algo, pra tramar alguém Eu acho que deve ser tramar algo contra o nosso querido amigo Filipinho, Fazer algum tipo de Exposit. Ó, eu, eu já não gosto desse tipo de coisa Pera aí, deixa eu perguntar o, o meu amigozinho o Gu. Pera aí Ô, Gu Nossa, que susto Ô, oh, mano, poxa, calma, velho Nem comecei a compartilhar a tela ainda pra você ver a cara do Léo aqui, velho Mano, mano, velho Que susto Não, mano Ah, mano, e quando eu falo que os caras assustam com a foto do Imani Ninguém acredita, velho Mano, ô, velho no meu coração, pera aí <risos> Mano, eu não tô zoando não, cara. não tô zoando, velho. Ô, velho, tô falando, mano. Meu coração pulou, velho. Ô, <risos> oh, tá vendo minha tela aí? Vê minha tela aqui. Tô vendo, velho. Ó, oh, o hum. que, que você acha que tá acontecendo aqui com anos de experiência de metaforando? Tem uma pessoa ali no fundo jogando e tem outra gravando. Nossa, mano. O quê? Não assiste metaforando, não, meu? Não, mas pra tá metaforando tem que ter... Não, não. É... Eu consigo observar que tá rolando uma cena de pensando ali atrás daqueles municípios. Claro, olha pra não você não ver. Não dá pra ver nada. A mão dele não dá pra ver. Mano, olha lá, velho. Tá rolando, tocando uma música de ação, mano. Você não tá escutando? Não. Não. Caraca, isso é surdo. É. Ele, não tá escu... ele, ele não tá escutando. Bota aí, bota aí. Problema de edição. Não tá escutando? Mano, eu acho que o Léo tá fazendo parkour, velho. Ah, não, tá, ele tá jogando PVP, só. Ele tá, ele tá mostrando pra galera que ele é um mistério sombrio ali. Ele tá invadindo o mapa do, do Filipinho. Entendeu? Como assim? Da onde que saiu esse vídeo, cara? Não sei, mano. Você não conhece esse canal? Não, o que, que? Mano, é? esse canal aqui, velho, é o canal Saboreano, mano. Você não conhece esse canal. Não. Ah, é o pai dele! <risos> <risos> mano, dá... <risos> o que que ele postou esse vídeo? <risos> Pera aí, mano, peraí, peraí, aí, você não tá preparado, então, pra ver o vídeo que eu vou te mostrar agora. Por que, que ele postou esse vídeo, velho? <risos> é, não, peraí, você não tá preparado. Mano, especial dia das crianças, hein? <risos> não, vamos ver, vamos ver esse vídeo aqui. Esse vídeo também parece que tá rolando muita ação também. Tipo, o, me recomendaram esse canal aqui e falaram pra mim que sim, que esse canal sim, acontece muita cena de ação em PVP. E também é tipo conhecido como de Pepe do Léo, tá ligado? Cara, que é isso, velho? Mano, o que, que você achou desse vídeo? Caraca, que insano, né, véi? Não, mano, que absurdo Uf, Cara, até, mano, até fiquei suado que aqui, mano Que absurdo Mano, mano 26 mano, mano. segundos pareceu 26 minutos da minha vida, véi Mano, esse vídeo é, é um... mano, mó loop infinito aqui, cara, cara. Mano, peraí, peraí, peraí Vamos ver mais, mais vídeo. Tem que pedir a opinião aqui do nosso querido amigo Bangaré do like Toda vez que o um bangaré aparece na sua tela, galera, já sabe Deixa o like, véi Pô, pra aqui, ó Bangaré Mano, cê, eu ainda tô, tô de cabeça baixa não tô acreditando que você não conhece esse canal incrível. Não, entra aí, entra aí. Mano, vem cá, olha, olha, olha só. Eu quero te mostrar, mano, esse aqui é melhor que esse esconderijo de Vinícius 13, mano. Tá, bota aí, bota aí. Velho, tá preparado pra ver? Mano, o da hora é que, tipo, o pai do Leo querendo farmar no Leo, tá ligado? <risos> Mano, não é o pai Durão não, mano. Não, pô. É o saboreano, velho. Vai, vai, vai, bota aí. Mano, tá preparado pra ver? Tô, tu, tu, vai. Tem certeza? Já afinou o cinco? Oh, depois não chora, você já tá quase é, morrendo no coração aí, velho. Tô preparado, aí, tô preparado. Bora, bora, galera. Bora, bora. Música de ação aí, edição. Gente, tô entrando aqui na Bate Caverna. Você viu? Você viu? Você viu? Você viu? Aham, uh -huh. oi, Maina de Borrada. Não, não, não, não, não, não, não, não Você viu, você viu? Vê de novo, vê de Gente. novo A placa tá com amassadinho Ele f... quebrou a placa tá pra... oh, Aqui, não ó. Tô ó, ó, amassadinho Aqui, ó, aqui, ó. amassadinho Meu Deus Mano cancela, aí. Cancela. cancela Não, não, não, não Eu vou lá agora cancela? comentar Mano, eu vou lá não. agora Eu vou lá agora, vou comentar cancela Ei, mané Ei, é, galera, ó o Primeiro canal, hein, que, ó Ei, mané Meu, rosto e mais Não, já vou deixar dislike aqui nesse vídeo aqui E já vou comentar aqui, mano Você... É.. Quebrou sua placa de 100 k mano. O é, que, que mais que eu posso comentar? Tem que xingar ele, velho. Bota que absurdo! Não, vou chamar ele de seu emané. Caraca, pronto. Mano, aí que eu vou colocar também aqui. Mano, aí que eu vou colocar aqui um, um emoji, velho. Pera aí. Mano, qual é emoji que eu vou botar? Tem que ser um. Mano, bota um. Mano, tem que ser um emoji Boa que mostre a minha raiva. Bota um do demoninho ali, ó. Não, um do, não, não. Não, o um demônio é pra outras coisas. Não, mas. Tem dois aqui, demônios. Esse aqui, tem, ó, ó. Pronto. Esse aqui ó. aqui, ó. Aqui, tem ó. Dois cheio, achei. Esse. Não, esse aqui é pra coisas erradas. Não, cara. o do meio. O do meio. Mas da direita, não. Ó, eu vou deixar esse aqui, ó. Você quebrou sua placa de 100k, mano. Seu imané. Pronto, mano. Melhor comentário. Mano, melhor comentário não existe. Pronto, comentei. Nossa, galera. Bora, bora, bora continuar aqui. aqui na Bate Caverna, meu. Miley. Bate caverna do Imane. Né? As placas A cadeira <risos> A cadeira Mano, a cadeira, velho a Caraca cadeira. Caraca, mano É uma cadeira O que? <risos> é uma incrível cadeira, né, mano É a cadeira do Imane, né, velho É cadeira, é a cadeira então, aqui, você já percebeu a brava aqui nesse setup, né? Blacks. Você não percebeu não, mano? Eu percebi muita coisa, percebi muito. Não, por que, é que você. Mano, o Léo, ele fala na frente de uma bola, mano. Ah, velho. Meu Isso tcholinha, é? mano. Meu tcholinha, na moral. Você acha não? Não. Também falamos. Na frente de uma bola? É. Eu não, o microfone é uma bola não, galera. Aqui, ó. É, é, é, é uma bola. Não, não é a bola não, galera. Aqui, ó. Meu microfone é um microfone bom. Não, não. Não compara com esses trem, não. Sai fora. Oxi. Mano, Olha ah, ah, tá lá, olha pe... lá, lá, lá, lá. Exposed. O cara teve gravar vídeo e tava com a Moong aberta, não. Ele usa hack no, no Among, mano. Computador do E-Mind. Computador tá do EMIN. Uh. É, gente. É, Mas... gente. Cadê o e mine que não está aqui? Ele correu. Ele não quer aparecer na filmagem. E agora eu vou mostrar uma coisa Não, você percebeu isso? Que ele não quer aparecer na filmagem? Mano, é porque eu acho que ele devia estar com o moletom do Felipe Neto Não Mas ele gravou o vídeo hoje com o moletom do Felipe Neto Eu sei, Spirit. mas ele não podia revelar ainda Não, será, velho? Mano, o cara tem uma toalha do Batman Caraca, eu nem percebo Olha o pequeno ali, velho o <risos> Sou de fralda, mano. Exposed, meu. Poxa, mano. Exposed, velho. Exposed, mano. Ah, não, velho. Não é, mano. Mentira, é sim, velho. É sim, galera. Eu vou falar que é porque é. Então pronto. É o A-Mine sim, tá ligado? Foi pra não falar, mas o A-Mine sim. Mano, essas medalhas que ele encomendou, tudo na net. É aqui, você reparou, né, mano? Que tipo assim, antes antes mesmo do Léo mostrar o rosto, já tinha aqui um expose aqui, né, do. Da cara do e né? Aqui é tipo uh -huh. é, o tipo, web, mano. Ó, você vê aqui oh, oh, oh. a cara dele. Esse aqui é o famoso Super Leozão, mano. Que tem físico de atleta. Você não tá vendo? É. Certificado físico de atleta, só dos gringos, né? É, mano, tem certificado, tem certificado Bolsonaro, mano. Ô, oh, físico de atleta, mano, físico de atleta. Mas enfim. Pessoal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Do canal do Pai do Leo, o canal sobre olhando Vai lá assistir o canal, vai lá se inscrever e tudo mais Se vocês quiser conhecer o canal do, do Pai do Leo Ele faz vários vídeos lá de receita, tá ligado? E lá tem uns making off do, do e mané tá ligado? Então, tipo assim, às vezes Você vai ver aí o pai dele postando uns vídeos Tipo, E-Mine de fundo Nossa, firmeu E-Mine tomando banho E olha no que deu Todo mundo entra aqui no último vídeo dele, Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição pra vocês, esse vídeo que a gente Acabou de reagir, do E-Mine seu esconderijo Vem aqui, dá likezão nesse esse vídeo aqui e comenta assim quero mais vídeo com o Emané bota assim ó quero mais vídeo com o Emané. gostei muito bota, bota assim pessoal que vai fazer mais vídeo como esse aqui, aí a gente vou ter mais conteúdo pra reagir então é isso aí pessoal, beijão até o próximo vídeo, o canal do Gupark, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, passa lá humilde, humilde e é nóis galera, Valeu. tchau